Saudações, povo! Eu sou o Mr. Bonnie e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal secundário. Como vocês estão percebendo, eu estou on fire trabalhando que nem maluco, porque chegou essa season e eu quero fazer bastante vídeo, bastante conteúdo, tanto para cá quanto para o canal primário. Então, se você está chegando aqui de paraquedas e não conhecia o canal secundário ainda, já deixa o likezinho aí embaixo e se inscreve no canal, porque quando a gente chegar a 100 mil inscritos. Eu não sei o que a gente vai fazer, mas a gente inventa alguma coisa pra fazer aqui. Mas vamos lá, pessoal. Eu tô aqui no jogo já atualizadinho. Eu não tenho nenhuma skin nova ainda porque. Bem, o de cara aqui a gente já viu o novo passe de batalha. Eu não vou ficar mostrando o passe de batalha aqui pra vocês, até porque todo mundo já deve ter visto quais skins que vieram. E também porque o objetivo de hoje é a gente mostrar o um mapa, os lugares novos, porque eu ainda não entrei no mapa, não vi como é que tá, não vi nada de novo. Então eu vou entrar aqui no laboratório de batalha. Vou colocar pra gente jogar de dia, pra gente ter uma noção melhor das coisas, uma iluminação melhor. Será que tem alguma coisa legal pra gente usar nos machinimas? Bora ver. Tá, vamos lá. Um, eu quero lugares novos. Eita, o mapa tá diferente. Esse, esse cursorzinho... Que que é isso tudo no mapa? Quanta informação nova Tá, vamos aqui, ó, primeiramente Esses pontinhos de interrogação, o que será que é Isso, meu Deus do céu Tá, aqui é onde ficava o cemitério de Sentinelas, se eu não me engano, é, exatamente Ok, o que Era pra ser isso? São várias Eita, FPS Eita, guarda Oi. Nossa, mas nem jogando no laboratório de batalha eu tenho paz, mano. Eu vou ter que entrar em confronto direto. Vambora, né? Vamos ver se esses bichos são fáceis. Uns lugares meio futurísticos aqui. Eu não entendi ainda o que que é isso. Tabletes com hieróglifos. Ah, não, não, não. Ah, diz pra mim que é no laboratório de batalha, mano. Diz pra mim que essa arma não voltou pro jogo normal, velho. Ah, não, mano. Eu odeio essa dose, na moral. Olha só, peças de um robô sendo montado. Já dá pra saber que é alguma coisa daquela skin que veio na loja daquela mulher com roupa Robóticas futurísticas, né? Uma notícia boa é que temos a tática aqui, né? Vamos ver se não é só no laboratório Ué Meu jogo crashou, mano Meu jogo crashou, velho Tá, vamos lá de novo, né, velho Será que o meu PC não vai mais Dar conta desse jogo? Vamos lá, tô aqui no mesmo lugar de antes Eu quero entender de onde que sai esses bichos Aí travou de novo Ah, eles sai de uma parada que vem do chão nossa, essa música é muito boa Tá, vamos lá Tomara que esses bichos sejam fracos Eu acho que eu já tô preparado Let's go são, são pessoas, né? Meu Deus, eles têm muita vida O bicho é tanque, velho <risos> Olha isso! O bicho não morre, mano Nossa, e essa música de Cyberpunk 2077 aí, velho? Tá, já foi Tá, eu acho que a barra tá limpa, eu acho que tá safe, não tem mais nenhum bicho pra atrapalhar a gente, ok, vamos explorar com calma. Enfim, isso aqui parece mais ou menos uma base daquela moça do passe que eu já falei pra vocês, tem esse símbolo estranho. É, e basicamente são casas, instalações aqui nessa região. Muito legal, cara, gostei. Ó a minha gata aparecendo ali atrás fazendo merda, mano. Toriel, psiu. Aqui tem outros documentos com coisas escritas Enfim, eu não vou ficar me atentando a detalhes não Aqui tem um lugar com uma aguinha embaixo Será que tem alguma coisa especial, alguma coisa diferente Ou é só mais uma instalação normal Ok, eita Ok, tem algo Meio bizarro aqui Eu acho que é da Maeve Tá, é isso, tem uma van também de reinicialização Eu não sei se tinha isso antes, pelo menos não nesse lugar Eu não sei o nome desse lugar Porque eu tô jogando no laboratório, então eu não desbloqueei Agora bora naquele lugar ali Que eu não faço a menor ideia do que seja Eu acho que é aquele coliseu que aparece no trailer do passe Caraca, o um lugar gigante, mano No mapa nem dá pra ter noção disso Olha como é que ficou essa região, mano Olha como é que ficou o negócio Desertaço, olha só Pelo que eu vi num vídeo, se você ficar parado A areia começa a te engolir e você vira um minhocão. Ah, se você aperta espaço, ele volta pra cima. Será que tem alguma, alguma mecânica diferente? Hum... Tá, você só anda mesmo. Tem esses cristais rosas agora. Não sei se tem alguma ligação com o cubo. Parece que sim, não sei. Uma casa meio... Nossa, isso aqui era pra ser um restaurante de beira de estrada, só que meio velho oeste, é isso mesmo? Uma musiquinha tocando. O que será que tem aqui dentro? É isso mesmo, é uma taverna, é uma tavernona bem velho oeste mesmo. Provavelmente tem alguma ligação com a panqueca que a gente viu no passe de batalha. Um riacho passando pelo deserto, tá aí uma coisa que não se vê todo dia. Ou oh, na moral, eu me desculpa por falar isso, mas esse lugar tá me lembrando um pouco de Helm Royale. Vindo um pouco mais pra cá, temos isso aqui que parece um pouco com... É, não parece não, é um pedaço dos galpões do depósito empoeirado que tinha no mapa antigo. Caraca, é muito bonito isso aqui, velho. Olha só. Ah, e dá pedra. E dá queda de FPS também. Tá, seguindo pra cá, a gente finalmente chega no que a gente queria. É realmente é o Coliseu que a gente tava falando. Tá, vamos lá. Não sei se tem outra forma de entrar, mas eu vou entrar aqui por cima mesmo, porque eu sou a lei e é isso aí. Ok, lhamas de ouro, bandeiras e um baita de um Coliseu com um navio... Pelo menos um pedaço do navio viking ali embaixo. Tá, temos corredores, algumas estátuas. Essa aqui é uma skin do passe também, cara. Só não lembro o nome agora. Isso aqui... Ah, tá, isso aqui não é skin do passe. Isso aqui é uma skin que já tem no Fortnite há um bom tempo já. Tá, descendo aqui a gente tem a área dos gladiadores, a área de batalha. O que será que tem aqui dentro? As celas, onde os gladiadores se preparavam para as lutas e... Dava uns beijos também, eu acho Tá, nada muito além disso, bastante coisa de lutas de gladiadores mesmo Bastante coisa de coliseu Tem mais umas áreas internas aqui, mas um pouco mais nobres É muito da hora, também é bem Realme Royale também o um negócio, velho Olha aqui a fontezinha de água É, tá bem Realme Royale, mas tá bem bonito, mano Ok, gostei, aprovado Agora, uma coisa que eu tô muito curioso pra ver é essa bolona do ponto zero, vamos ver o que, que tem lá perto, o que acontece se a gente tocar nela Ó, a bobinas traiçoeiras virou um lugar totalmente desértico também E lá pra frente tem um lugar que eu quero mostrar pra vocês, só que vai ser no final do vídeo Olha como que tá mal renderizado essa merda, mano Tá, beleza, a pergunta é, por que, que tem um monte de carro aqui no meio desse lugar? Tem carro empilhado, tem tem trailer Ó, tem acho que isso aqui é um consumível, hein? Será? É Uou! Wow! Caraca, é um dashzão. Você pula e aperta espaço de novo, ele dá um dashzão. Que da hora, gostei, gostei. Dá pra dar o dash pra cima? Dá. Dá pra dar o dash pra cima. Legal. Tá, agora eu quero ver o que acontece se eu entrar na bolona do ponto zero ali. Será que eu morro? Será que eu teleporto? Será que eu vou lá pra cima? Tem várias bolinhas em volta dela também, várias energias. Ok, eu acho que a gente vai teleportar pra cima igual era no, no ponto zero passado, mas vamos ver o que, que vai dar aqui, velho. Let's go. Caraca! Tá, definitivamente não é a mesma coisa. Ele lança a gente pra frente, mas antes disso ele dá um efeito maneirão, mano. Gostei, legal. Ok, agora antes da gente ir pra essa cidade aqui, que vocês já sabem qual é, eu vou lá naquela parada lá de cima, que deve ser algum lugar da Maeve, aquela deusa celta que a gente vê no passo de batalha. Tá, nossa, esse lugar me lembra muito uma cidade do Tibia. Isso aí é... Tibia é um jogo mais velho que eu, quem é dirá de vocês. Eu nem vou ficar fazendo referência aqui, eu só, só deixo no ar que esse lugar me lembra um lugar do Tibia. Olha só, será que tem algum bicho aqui, algum, alguma inteligência artificial, algum botezinho? Tem muitos sons de natureza. Ok, esse lugar também é bem Realme Royale, mano. O lugar tá bem bonito, muito bem feito. Nossa senhora, que coisa linda. Olha, a princípio são só esses templos espalhados mesmo. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Ó, tem umas casas aqui, umas casinhas meio de bruxa, sei lá o quê. Bem, um lugar, uma instalação também, alguma coisa, parece meio militar, no fim das contas. Cara, deve ter alguma coisa aqui que eu não vi ainda, velho. Ah, tem umas torres ali. Bora ver o que tem lá. Vamos lá, entrei. Hum, acho que... Não dá pra quebrar isso aqui? Não dá pra quebrar? Ah, é porque faz parte da estrutura da muralha aqui, né? Hum, é, ok, é isso. É, umas salinhas... Nas beiras da torre mesmo. Olha, aparentemente é isso mesmo, cara. Tem um portão ali na frente. Vamos dar uma olhada. É, é um portãozão inquebrável. Dá pra passar por aqui? É, aparentemente só que por cima. Dá pra passar. Bem, agora o lugar que eu tô mais curioso pra ver. Não que seja um lugar novo e tal. É um lugar nostálgico, eu acho. O pessoal tá falando que esse lugar aqui é uma mistura de torres tortas com fontes salgadas. Inclusive, se eu não me engano, em inglês, o nome desse lugar... É Salty Towers, ou seja Torres Salgadas Nem vou ressurgir, porque a gente já tá com essas quicantes aqui, então vou chegar Relativamente rápido Caraca, mano, o que que é isso? Nada brota os bichos, começa a tocar a música do Cyber Pennis 2079 Sai daqui, bicho feio Tá maluco? Mano, esses bichos são muito tanque, velho Ok, gente, vamos fingir que eu não morri pro bot e vamos continuar as coisas normalmente aqui. Vamos lá, é exatamente o que o pessoal falou mesmo. É uma mistura de fontes salgadas com torres tortas, olha só. Temos aqui a torre zona antigaça famoso prédio, isso aqui que foi uma parada destruída pelo cubo, se eu bem me lembro Aqueles pequenos apartamentos e agora só restaram as casas ali, né, de fontes salgadas mesmo Quer dizer, aquilo lá também é de torres torta, se eu não me engano Tá tudo meio bagunçado numa posição diferente, pelo que parece ah, Deixa eu entrar aqui, só pra eu matar a saudade desse lugar por dentro É, clássico, clássico prédio eu lembro que era ou se indo de baixo pra cima ou de cima pra baixo. E sempre tinha pelo menos uns 5, 6 players dentro desse prédio, velho. Todo mundo caçando armas, matando que nem louco. Eu tô até vendo eu e o Drush passar raiva tentando fazer uma aqui nesse mapa. É quando é pros personagens ficar parados na areia, a gente não vai conseguir ficar parado. Porque toda vez que a gente parar, a gente vai começar a descer no chão. Tá, eu acho que é isso. Ninguém se importa tanto assim com as partes de fontes salgadas, né? A gente só queria ver as partes de torres tortas mesmo. Bem, pessoal, eu acho que por enquanto é isso que eu tinha que mostrar. Eu também tinha que mencionar que ali, né? Já que não tem mais o, o pedaço de Nova York, voltou a ter algumas coisas antigas. Tipo, uns pedaços ali de fazenda frenética que eu não fui... E não pretendo ir nesse vídeo É bem provável que venham lugares novos Durante o decorrer do jogo Eu sei que em algum lugar aqui desse deserto Tem a nave do mando em algum lugar Ali ó, acabei de achar Acabei de ver de longe, dá pra gente enxergar a nave do mando Mas enfim, eu gostei bastante Já fazia tempo que não tinha uma região desértica Assim no jogo, eu tava sentindo uma falta disso Eu gostei da ideia deles não ficarem reciclando A autoridade, que primeiro era a agência Depois virou a autoridade, depois virou isso Depois virou aquilo, depois virou um peru de asa delta E é isso aí mano, removeram Fortilha, que era o lugar mais feio do jogo graças a Deus tiraram esse negócio do jogo e mantiveram aí alguns botes, né, que antes tinham vários e agora tem esses novos aí esses guardas sinistros aí com um milhão de vida. Fiquei pensando agora, será que os capangas estão na ilha ainda em algum lugar ou será que eles bateram as botas? Não faço ideia talvez eu vá descobrir isso nos próximos dias Então é isso pessoal, se tem alguma coisa aqui no mapa que eu acabei deixando passar em branco e que você acha que eu deveria ver em algum outro vídeo ou que você simplesmente acha que você deveria comentar pra eu dar uma olhada depois, comenta aí embaixo, deixa o seu Comentário aí, dizendo o que você achou desse vídeo Desse mapa e dessa season É bem provável que ainda nessa semana ou na semana que vem Saia mais vídeos aí mostrando coisas da Season, alguma skin do passe, algumas partidas diferenciadas aí nessa Season. E bora ver, bora ver o que tem de diferente. Tem coisas que dentro do laboratório são completamente diferentes do que em uma partida normal, então bora ver, né, vai saber. Mas por hoje é isso, Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o likezinho aqui embaixo. Se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar tanto aqui quanto no meu canal primário, não esquece, pessoal, de apoiar Mr. Boni na loja de itens. Principalmente se você ainda não tiver comprado o passe dessa Season. Se você ainda não comprou e quer me apoiar, Apoia o Mr. Bonho na loja, compra o passe e você vai estar me ajudando de um jeito sinistro. Você não tem ideia. E é isso, pessoal. Valeu, falou e até a próxima.